Eu sou Matias, sou aqui da Manage bem e hoje a gente vai estar falando sobre dica de produtor. A gente sempre recebe algumas dicas muito importantes de produtores, dicas sensacionais e confere com a gente essa dica super legal. Então nessa dica de agora, a gente vai ver como que o Carlos, que é um produtor atendido pelo projeto lá no Maranhão, ele faz o processamento da mandioca para transformar ela em farinha de mandioca. Então bora acompanhar aí o processo produtivo deles. Aí, ó, o primeiro processo da, da mandioca, ó. Aqui, ó. A mulher tão tá, tá raspando. Aí, ó. Tá? Tá tudo é manual, ó. Viu? Tá dentro do, do tanque, ó. Pra, pra ela ficar pulva fazer a farinha. Farinha d'água. Aqui, ó. Aí aqui, ó. Aqui a massa já tá cerrada. Pra... Aí agora a gente vai enxugar, bota colocar aqui, ó, coloque na prensa. Aí depois vem para cá peneirar. Aí daqui que a gente vai é, amanhã que a gente vai começar a fazer a farinha, ó, tá aí o forno. Amanhã eu mostro é, o, a farinha já feita para você. E aí produtora, e aí produtor.